As coisas lá na minha empresa começaram a ficar mais complicadas. Todo fim de ano é difícil porque o business tem que fechar os números, mas nós fechamos bem na Nestlé na Expresso, nós alcançamos um nível bem alto de, de vendas e, graças a Deus, nos Estados Unidos tem ido bem. Aumentasse, uh, talvez meu irmão Henrique lembre disso foi um período que ele veio nos visitar. E também eu fiz uma maratona de Nova York, que foi um presente do meu chefe, que eu queria fazer há muito tempo. Mas é, isso no lado físico envolveu treinamentos e bastante esforço da minha parte. E eu senti isso porque eu também não estava dormindo direito. A Sibeli uhum. trabalha cedo, estava na época trabalhando cedo e acordava às 5 h 15 nossa. E muitas vezes eu acordava com ela e ia para o trabalho Pensando que quanto mais é eu trabalhasse, bem, né? mais eu conseguiria Mas indo cedo e chegando tarde E muitas vezes não parando para o almoço Tudo isso foi, foi se acumulando E eu estive envolvido em todas as decisões sérias Para parar as pessoas, para controlar, para organizar e muitas reuniões aconteceram, além das reuniões que já, eu já participava. Então, tudo isso foi se acumulando, e porque eu também não, não estava comendo direito, eu posso dizer que a imunidade, sem que eu soubesse, estava caindo. Avisou o, o management de que, que ele estava então com coronavírus e. Foi a, única, a última vez que eu ouvi nessa sexta-feira. Mas na sexta-feira também, nós ainda tivemos uma festa com os nossos amigos. E pode ser ali também que eu fui infectado. Bom, o fato é que eu estava trabalhando demais e essa semana, a primeira semana de casa, uh, eu... Acordava de manhã, entrava no, no, no computador e acabava saindo só lá pelas sete, oito é, da noite. Ele dentro de casa eu, eu não via, era fechado no quartinho aqui do lado e eu falava com as meninas, brincava. Ele tá só de conference call o tempo inteiro, videoconferência, videoconferência. E assim, eu tinha que levar o um prato de comida e muitas vezes ele deixava o prato e não comia. Então, acho que todo esse fato de não se alimentar direito... É. e eu não tenho normalmente é. uh, meu cunhado Jair ele tem tinha né tinha. muita dor de cabeça o Jair ele tá sabe ali é ó tá Olívia lá também tá o Lele é. tá e, o Milla Macedo saber bem o que é isso que eu lembro dele Ana com Laura. dor de cabeça é. e essas dores de cabeça na primeira semana que eu estava em home office porque eu no sim, meu é. trabalho eu tenho um monitor muito grande, a não tela, na a tela. A tela do computador, é né, maior. É, a, a tela, tela do, do computador, computador muito grande. E aqui... meu trabalho é imenso, e... que é um privilégio nosso, é muito legal. E aqui em casa era o laptop, bem é, pequeno. O, o, e o computador, então, de mesa, ali, não hoje, das 8 da manhã, um dia que eu enviei muitos e-mails e tivemos decisões muito sérias para ainda tirar o restante das pessoas que estavam trabalhando no campo, na, na rua, para voltar para os escritórios e para trabalhar de casa, eram técnicos e essas decisões foram tomadas no último minuto que eu estava ativo, eu já não estava com olfato ou paladar, já não, não tinha mais prazer de comer e nem beber. E foi aí que a gente pensou, pode ser o coronavírus. A partir é. desse momento, a gente já, o Chico já ficou isolado no quarto e a gente começou é, a esperar. Por quê? Porque aqui o que eles nos dizem é o seguinte, você vai para o hospital somente se você tiver com dificuldade de respirar. Então foi por isso que a gente esperou tanto tempo. Primeiro a gente não imaginou que a dor de cabeça pudesse ser um sintoma do coronavírus, é. porque foi só dor de cabeça, por duas, três da manhã. Não, foi... foi... Ah. É, foi às três ah, da manhã, foi. ele me acordou, ele conseguiu subir escada, até então ele não conseguia assim andar muito, andava muito pouco é, e não conseguia subir escada direito, ele tomou o medicamento que a gente deu pra ele, tem uma pergunta, né, qual foi o remédio que a gente tomou, que ele tomou? Ele tomou o Tilenol. Primeiramente, a gente deu sinus porque a gente pensou que fosse alguma coisa ligada aos, aos sinos, é. porque eu falei, ah, deve ser que a tosse está descendo daqui. Então, a gente pensou nisso. Então, foi Tirenol sinus, a minha primeiro Tomas meio estranhos. Ele falava que, assim, que tudo bom, que eu fazia, assim, ele falava bom. pra mim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tipo, eu via que ele não estava bem. Ele não parava de me agradecer o tempo inteiro, que eu estava tentando cuidar dele e fazer o melhor. E... Bom, mas da noite ela disse... Escuta, você tem que ir para as urgências hoje. Eu vou te dar quatro horas. Qual é o hospital? Qual é a urgência que você vai? Naquela hora, realmente, eu devia estar um pouco confuso já na cabeça. Eu não sabia. Sabia que era noite, mas eu não sabia onde iríamos. E tem um hospital muito próximo aqui. Eu esqueci dele. E ela me disse essas quatro horas e ficou na minha cabeça. E era da manhã. E... Bom, a minha situação lá já estava bem complicada. Eu já estava um pouco confuso, e já estava muito fraco. É, Na verdade, assim, qual é a, as instruções que a gente tem aqui? Se a pessoa passar muito mal, quer dizer, a falta de ar, que ela não consegue mais respirar, praticamente está morrendo, quase. Liga para o número 911, que é o número da polícia. Estava lotada? Estava tá, a... lotada, assim, cheio de gente na, nas urgências. Aí eu falei para ele, moça, ele não está bem. E aí, ele entrou na... chamaram o nome dele, entrou nas urgências. Quando ele entrou, a moça olhou pra ele e falou, por que, que você demorou tanto? Bom, falei, demorou tanto, demais. demorou tanto, porque tem... Fala pra ir só quando não tá respirando mais, na cadeira de roda, cabeça baixa. Eu só sei que eu, eu olhei pra ele, aí ela falou assim pra ele, ó. Oh, tô aqui o número de telefone, falou pra mim, tem o um número de telefone, amanhã você liga pra saber notícias dele. E eu olhei pra ele... Firme, não sei se ele lembra, mas eu olhei pra ele brava e firme e falei eu assim, você que lembra? olha pra mim, brava <risos> e fala alguma coisa, eu lembro. Eu falei, você <risos> lembra que você tem eu e o Natan. Pontou o dedo também. Tipo assim, pensei. você se bata até agora, eu me bati por você. Você tava com dor de cabeça, eu te dava remédio, fazia comida, agora você vai se bater por nós. Lembra que você tem eu e o Natan. Deus pode todas as coisas, mas a situação do seu pai é muito grave. Ele, ele entrou em estado grave, o, o rim não funcionava mais, ele hum. não conseguia comer, ele tinha fortes dores abdominais, esse também foi um, sintomas, é. um dos sintomas. Só que é, quando ele entrou lá, ele reagiu muito rápido, o remédio fez efeito, deram pra ele um antibiótico lá, uma dose cavalar de antibiótico. E. Aí ele tomou, estão falando que eu sou brava, né? O povo falou, ó, sempre foi. E o rapaz que me colocou na cadeira, porque eu também não tinha força. Ele foi levando a cadeira de rodas e foi batendo em tudo quanto era canto. Eu, eu falava assim, se eu tivesse bom, eu acho que eu batia nele. Lógico. Eu saía da cadeira e batia nele. Porque ele via batendo, eu falei assim, esse cara não tem, não tem carteira de motorista, de cadeira de rodas. Portanto, o cara trouxe batata ali, assim, sabe o formato saco de batata? Então, eu devia estar com a cabeça cara, tava, quase assim, no Ele estava caído, assim. Eu, eu devia... Eu tentava chamar a atenção das pessoas que passavam na minha frente, mas eu não abri o olho, e não sabia quem era ou o que estava passando. E eu, minha impressão era: eu acho que eu vou me jogar no chão para que eles. Perceba. Mas eu não tinha força para me jogar do chão. Então é. eu ficava, me sentei na máquina, ele virou minhas pernas. E chegou a enfermeira. Quando a enfermeira chegou. Eu falei, bom, agora vai cuidar de mim e tal. Chegou não, logo o um médico ao lado e foi essa dose que eles, isso eu lembro bem, que ela começou a descrever os sinais, que eu não entendo bem, e eles estavam falando uh, rapidamente depois ela chegou numa dose ela falou assim, eu vou dar uma dose, 200". ela nem terminou 200, ele já virou, falou, não, 300, eu não sei hum. do que que é. E ela falou assim, então, é 300. 5 horas, eu estava me sentindo melhor. Muito melhor. As dores de cabeça haviam terminado, eles haviam me dado muito medicamento, eu não sei tudo que eles fizeram. Aí ele, comecei, eles... ele mandou mensagem. Ah, Aí eu liguei no hospital, liguei no hospital, eu esperei um pouco para ligar. Quando eu liguei, eles falaram assim: nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo no olho do furacão. Nova York e Nova Jersey são as cidades com mais casos de coronavírus. Hoje eu estava olhando aqui em Nova York, tem 8 mil mortos. Eles estão abrindo valas comunitárias para enterrar as pessoas. Então, assim, os hospitais estão super lotados. E é por isso que eles falam, ó, é importante a gente guardar, manter a distância, ficar em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde, porque não tem mais condições. Não existe quantidade de teste para todo mundo também. Não existe. Então, quem está como eu, eu tive sintomas leves. Sintomas que eu tive foi só perda de olfato e diarreia, só. Mas é muito estranho, porque é uma perda, é uma perda de olfato, assim que começa paralisando essa parte aqui. A gente sente como se tivesse amortecido essa parte. E a sensação que eu tenho é que o vírus ele ataca, eu ficava imaginando assim, ó, ele entra, aonde entra o fôlego, entrou o fôlego da vida. E assim, é muito na cabeça da gente, é muito estranho porque parece que ele entra, ele entra pela via normal do ar e vai para outra. O comigo foi o mais grave e é o ponto final quando eu já cheguei no hospital, a pneumonia, que é o ponto final, praticamente, e a oxigenação dos outros, dos tecidos não estava acontecendo, uhum. então o rim não estava funcionando, o fígado não devia estar funcionando, porque eu já tinha passado daquela fase que acontece também com diarreia. Não havia mais diarreia, não havia nada. Eu comia ou bebia e não urinava e não fazia segundo outras pessoas, e essa exigência é, no meu caso também foi maléfica porque eu é, quem faz maratona também entende isso você vai até o fim, você não entra pra você parar é. então no meu trabalho a minha responsabilidade talvez é por isso que eu também seja diretor, mas o fato é que de você exigir demais de você mesmo acontece esse extremo é. de você buscar e manter o extremo até você quase res... não poder mais. Né? Deixa eu responder uma pergunta. Não tinha como eu não pegar. E foi foi muito assim, uma coisa muito que aconteceu comigo. Eu vi esse homem praticamente morrendo. E eu não tive dúvida nenhuma do que eu queria fazer de tudo para salvar a vida dele. É, eu lembro que quando começou o coronavírus, eu falei para ele, amor, eu quero ser voluntária. Você me deixa ser voluntária? Não. Ele falou não. Não, eu não quero. Quer cuidar de mim. E pra eu ser estranha, em nenhum momento sequer eu tive medo. Eu tive dúvida que eu iria cuidar dele. E assim, teve dias que a minha máscara caiu, teve dias que eu precisei fazer fisioterapia respiratória com ele, colocar a mão aqui nele, e ele tossia, e eu tava ali perto. Mas eu falava assim, eu não, eu não tinha assim questionamento pensando assim sobre mim, eu, eu sabia que eu precisava fazer de tudo para ajudar a salvar a vida dele. Então, eles desmontaram a pediatria e fizeram a área de triagem. Eu fiquei lá por algumas horas até me reanimarem. E depois eu fui levado a, uma, a uma, um setor, como que fala isso? Um, uma, uma Onde haviam leitos um ao lado do outro e muito próximos um do outro. Não é normal que isso exista. E, e ali estava horrível, porque você escutava todas aquelas pessoas tossindo e gemendo e outros chamando por enfermeira. Eu lembro um caso do meu lado esquerdo, um falando nurse, nurse, e o outro falando enfermeira, enfermeira. Ah. Então, o médico conversando comigo, ele ele me disse assim, ah, você é jovem, você seu corpo reagiu bem com os medicamentos e você vai para casa. E, e eu já não estava me sentindo bem a essa hora, eu melhorei e Depois novamente fiquei, comecei a ficar ruim e estava chegando o final do dia e eu já estava começando com tosse, dor de cabeça a me mandar para casa, ele ele não me ouvia praticamente, ele me dizia assim, não, você você é jovem, eu, eu dizia, mas meu amigo, eu tenho 56 anos e, e ele dizia, é a minha idade, nós somos jovens, e você vai, você vai para casa, seu corpo reagiu e você vai se tratar em casa. E eu disse, mas e os medicamentos? Não, eu vou te dar a prescrição, eu vou te dar isso e vou te dar um, um, um sinal. Um... A coisa mais linda a oração que ela fez. Eu senti naquela oração, ela, ela pedia para Deus assim, olha, ele, ele é um homem de Deus, é um trabalhador. Deus, é, salva ele, levanta ele daquela, hum. daquele, daquele leito cura ele, e eu aqui ouvindo tudo aquilo, aquela oração, sabe, vamos um, marcar uma consulta agora pro dia 16 de abril, ou seja, o hospital disse, olha, procure um médico para seguir vocês, a gente não consegue achar, tá todo mundo lotado, e, e ele é infectologista ia. e ele faz pesquisa, obrigado Kiki, ele faz pesquisa de coronavírus, gente, ele ligou para mim, eu falei, quem que é esse homem que tá me ligando, aí o Chico tipo falou, ah, deve ser alguém do Brasil querendo casa para comprar, noriquina, ok. Gente, isso tudo, você imagina, gente, sem médico, saiu do hospital, sem nada. Esse médico fala, ó, oh, tá com antibiótico, vai tomar hidróxido de Só que não acha nas farmácias também. Uma amiga daqui brasileira toma hidróxido de ela porque ela tem artrite reumatoide. Ela deu os comprimidos que o Francisco precisava. E naquela noite eu fui buscar os comprimidos na casa dela e ele começou a tomar. O médico amigo falou que era pra tomar. É, foi Deus agindo mesmo, Patrícia. Deus agindo, porque o doutor Marte entrou com toda a suplementação alimentar. Ele falou, ó, oh, o que, que vocês estão tomando? Tá certinho. Então, vocês vão tomar é, esse remédio, beta-glucan, vai tomar vitamina D, vai tomar... Ai, como que chama é aquele mesmo? que eu esqueço toda hora? Pro intestino? Esqueci. Probiótico, Probiótico gente, é que é muito aí. importante também. É muito importante para você melhorar a flora intestinal e melhorar também a é, imunidade. E essa pastora, ela ligou aqui e ela falou assim, Francisco, é vida. É vida, Francisco. Levanta dessa... A morte... a morte não está mais na sua casa. Gente, ela falou cada coisa assim para gente. E a morte não está mais... Indo. Uh, perdendo todas as forças e estava partindo. É, e isso na minha cabeça estava bastante complicado porque eu estava perdendo as forças e os os órgãos não estavam trabalhando e isso é um pouquinho antes do que ela vida ou morte e era como se a decisão não estivesse comigo quando ela me disse sim é vida isso foi como se era exatamente então eu fico emocionado <risos> Porque era exatamente a pergunta que, eu, que estava na minha mente. E, e eu conversando com Deus, vida ou morte? Ela me disse exatamente isso, é vida. Ninguém sabia disso, só eu. Eu vou de cabeça, e isso acontecia direto, era dor de cabeça muito forte. E eu deitava. Eu deitava, eu não sabia se dormia, volta e meia, eu perguntava para a velho eu dormi? E ela falou, você dormiu. Eu Parece que eu não dormia, parece que o tempo passava. Mas uh, nesse, nesse, nessa noite do dia 27, uh, que a pastora havia falado isso e que o pastor Josi havia dito, no domingo você está em pé. Dois dias antes e eu aceitei aquela, aquela mensagem para mim e fui dormir. Aconteceu um sonho bem especial que eu quero contar para vocês. Nós moramos ao lado de uma marina. Atrás de casa, atrás do condomínio aqui, você sai para uma marina. E eu me vi em sonho saindo de casa pela marina. frente E tem a rua de trás, que eu é a marina, onde estão os iates, barcos que ficam ancorados ali. E ao sair desse condomínio em sonho, era como se eu naturalmente estivesse indo à direita. E à direita havia uma grande caravela. Cruzou mais, ah, era muito é grande. Que você gosta. E eu naturalmente fui indo para a direção dessa caravela. E a minha intenção era, eu preciso ir para essa caravela. Eu preciso entrar nesse barco, nesse imenso barco. E eu fui me aproximando. E fui vendo que as pessoas subiam nos mastros. Nossa. E eles começaram a subir no mastro, nos mastros, como naquelas redes que tem os mastros, e as pessoas subiam apressadamente para lá. Atrás dessa caravela havia um guindaste, pessoas no guindaste iam pulando para dentro do barco, e outros subiam para os mastros, apressadamente. E todos tinham como se fosse uma roupa violeta. E eu fui me aproximando desse barco, com a intenção de ir no barco também. Mas ao me aproximar do barco, alguém estava sentado. E essa pessoa se dirigiu a mim e disse: Você não vai, você fica. Eu falei para Sibeli que em francês, é, quem sabe, é. é Reste en terre. Você com, fica, é. fica na terra, você fica. É, Fica no CAIS, é essa a intenção. Ah. E, e eu assim você não vai, você fica. E ao lado dessa pessoa havia mais duas ou três. E quando eu olho novamente para o barco, o barco desaparece. Como num filme de, de ficção científica, o barco ele, ele, ele avança rapidamente e essa imagem desaparece e eu me apresento eu estou numa segunda imagem junto com uma outra próximo meu e eu estava bem confortável com essa pessoa e essa pessoa olhando para as águas nós estávamos em cima de uma ponte uma ponte meio arredondada e essa pessoa disse para mim agora você vai ver as águas baixarem e agora você vai ver a sujeira que aparece porque a minha impressão Era que havia uma decisão de vida ou morte A decisão foi tomada Eu não iria naquele barco Eu iria ficar E também que quando as águas começam a baixar Sujeira aparece Da onde está coberto Deus me deu uma outra oportunidade de estar nessa terra e eu sei que Ele tem algo importante para mim, para nós como família, tem algo valioso para nós. Uhum. E Ele me deu mais uma chance de estar aqui com a Sibeli, com o Natan, com vocês, para algo Deus trabalha assim com a gente. Ele me deu uma segunda chance de melhorar e eu espero que eu saia dessa situação que foi bem complicada para mim e para a para o Natan e que eu possa ser, sair daqui melhor esse sonho foi bem especial para mim porque me mostrou claramente que havia um vapor que pode desaparecer nós somos como vermes né? e frágeis de um dia para o outro, em alguma questão de horas, a, a, a, o vírus ele me atacou e me deixou realmente sem força nenhuma. Tanto é que eu estou quase há um mês, estávamos falando disso, me recuperando da coisa, mas eu queria uh, terminar se... Não sei até quando você é, quer falar. Teve uma segunda hospitalização, né? É... Teve a segunda hospitalização. Ele voltou para o hospital porque piorou. Isso foi em poucos dias. E mais uma vez, né? Meu Deus, será que ele vai voltar? Mas, Mas... eu já estava confiante nessa, porque havia passado isso, essa história que eu acabei de contar para vocês. Então, passos pelas águas... E às vezes não deixamos transparecer aqui a natureza que realmente somos. Então quando as águas baixaram, então, assim eu entendo na minha vida, aparece sujeira também. E essa sujeira eu estou conversando com Deus para melhorar. Porque primeiramente Ele é capaz de perdoar os pecados. Se nós confessarmos. Então, não existe nenhum grande pecado, eu vou dizer, não existe tamanho de pecado. Mas o fato... Nós estamos fazendo essa live, como a Sibeli falou, por alguns motivos. Um é... Proteja você mesmo, se proteja, proteja sua família e ajude a situação hospitalar a não ficar congestionada. Eu vi como é aqui em Nova Jersey... E é um hospital de boa qualidade. Uhum. A situação é de calamidade. É muito difícil. Eles não te dão atenção e não conseguem dar a atenção uhum. necessária. Quando falamos com um outro doutor aqui enfim, encontramos, voltou. Ele não voltou mais. Minha mãe, minha mãe, estou sabendo tudo agora. É. <risos> Tadinha, é. né mãe? Ah, oh, meu Deus do céu. A situação poderia ir para o outro lado facilmente, porque os órgãos não estavam mais respondendo e Deus resolveu então me dar uma mão e me buscar primeira é proteja você mesmo sua família e ajude o sistema hospitalar da sua imunidade lembra que eu disse todo o estresse o muito trabalho e o trabalhar demais como eu fiz eu não sei como você não, encara bem. a situação ou, ou qual é a sua situação mas eu estava tentando trabalhar e compensar foi. por mim mesmo, por minhas forças. Porque eu hum, sou exigente foi. comigo mesmo hum. e acho que posso e vou até o fim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão a gente vai trabalhar. E em vão a gente vai acordar cedo. E em vão a gente vai trabalhar das oito da manhã às oito da noite. E em vão a gente vai passar dias em claro. Em vão. Porque a Bíblia diz e afirma que o Senhor pode dar enquanto as pessoas dormem. E essa é uma questão de confiança, então, sabe, Esse é a sujeira que aparece quando as águas baixam. Qual é a minha confiança no meu Deus? Crer em Deus, a não sei qual é a sua crença, não estou falando de religião, estou dizendo, você tem um Deus, você acredita nele, mas até que ponto? Acredita que ele existe ou acredita que ele pode se fazer presente na sua vida? E pode, no seu dia a dia, estar presente. Essa é a diferença. Quando mais eu corro, mais eu trabalho, mais eu tento por mim mesmo, menos espaço estou deixando para esse Deus. Para mim, é o exemplo e tem a ver com a imunidade. Agora. Muitos conhecem a história do filho pródigo, quem leu a Bíblia ou quem não leu. O filho pródigo, ele sai de perto do pai e vai gastar tudo aquilo que ele tem. Ele gasta o que ele tem e quando ele termina de gastar o que ele tem, sobreveio uma grande fome naquela área. E aí a situação está difícil. Ao fim, e aí vem um vírus, aí você não tem mais nada. Aí você não tem onde se agarrar. E o filho pródigo, então, ele foi, à mercê do tempo e das pessoas, comer aquilo que sobrava. E ele foi viver com os porcos, numa situação complicadíssima. Você não precisa passar isso. Você não precisa passar por essas, por esses sofrimentos ou por essas situações. Se você cuidar da sua imunidade... Mas a questão também é a proximidade de Deus. O filho pródigo saiu. Eu posso passar mais tempo com ele. E eu posso confiar mais nele. E eu posso deixar ele agir mais na minha vida. Isso faz toda a diferença. Então o coronavírus, para mim... É uma experiência. A Sibeli colocou na live, nós vencemos. Eu vou dizer que quem mais venceu foi Deus na nossa vida, porque nos aproximou dele depois dessa situação. Porque nós estamos aprendendo a deixá-lo tomar conta da nossa vida. Vale a pena entregar os nossos caminhos e confiar que ele tem o melhor para nós. Esse, esse é, é, é, uma das, é um dos motivos porque nós queríamos compartilhar com vocês, para que você entenda o quão importante é seguir as regras das autoridades, o quão importante é a imunidade, que você pode melhorar agora, mas também... Aproveite esse tempo que você está em casa, que talvez você não possa sair, e gaste tempo, gaste tempo com esse Deus. Não precisa fazer que nem o filho pródigo ir longe. Eu não sei, você está longe, você está perto da casa do Pai, está próximo dele. Onde você estiver, não importa. Aproveite esse tempo com o seu Deus. Converse com Ele e. Peça para ele te ajudar nesse momento. A gente também não quer fazer nenhum nenhuma alarde com relação ao coronavírus. E essas situações fora de controle, quando o homem não pode, tem que entrar Deus. Porque Deus é Deus de milagre. Milagre é quando... ...dentro de casa. Estamos separados dos nossos amigos, das pessoas mais próximas que nós temos aqui. Estamos separados é, das, das pessoas que nós amamos lá no Brasil. Mas em todo esse tempo, morando longe, eu nunca me senti tão perto de tantas pessoas. Foram muitas pessoas, não foram poucas pessoas. E nós temos aliança eterna com muitas pessoas. Pessoas que nós não vemos há muito tempo, mas pessoas que estiveram aqui dentro da minha casa comigo nesse... Ela que não liga muito para tecnologia, é fisioterapeuta. <risos> Fiz muito bem. Via... Está... Telefone. Se ela estiver aí, que que? você sabe que você é uma mulher de Deus. E a gente só tem a agradecer por sua vida. Doutor Marti, eu não conheço o doutor Marti. Ele tem uma lista de espera de seis meses. E ele é um médico nosso agora, de família. E liga duas vezes por dia para saber como a gente tá. E o prédio foi a pessoa que Deus usou para prescrever a para pro Francisco. E a nossa amiga, que usa esse remédio porque ela tem artrite... Foi a que deu o remédio para o Francisco tomar. Tanta gente, pessoas que eu nem conhecia, que ligaram aqui, que desprenderam tempo para orar por ele, como a sogra da Leila. É uma senhora simples, de uma igreja que não tem nada a ver com a igreja que a gente vai. Uma pessoa simples, mas uma mulher de fé, liga até hoje... Duas, três vezes por dia. E ela pergunta, cadê o meu bebê? <risos> Ele virou o filho dela. <risos> e ela dizia, é vida, Francisco. Levanta que é vida. A Flowers, que nem era muito minha amiga. Dias é, perto um do outro, mas sem poder se abraçar. Sem, hum. poder, sem poder né se tocar é. direito. E... Gente, tantas pessoas que fizeram oração por nós, pessoas lá de Mococa, pessoas da igreja da minha mãe, pessoas de igrejas que a gente nem conhece do Rio de Janeiro. Nunca manda beijo, a Ju tá falando, Janeiro. de uma gatinha que ficou caju. meu Deus. É, a gente quer abraçar todo mundo e não vê a hora da gente chegar aí no Brasil e abraçar vocês. Porque a gente percebeu que não existe nada importante. Hoje, aquilo que a gente tem... Olha, foi o primeiro dia que eu pus um vestidinho, porque... Faz, assim, quase 30 dias que eu tô usando as mesmas roupas. A gente tá usando as mesmas roupas, a gente percebe que a gente não precisa de nada. É, a gente, a única coisa que eu é tenho que, que é agradecer, agradecer muito de coração. É, é isso. É? Vamos terminar? Vamos. Então, tá. Então, essa é minha esposa, há 28 anos, eu disse sim, digo sim de novo. Nossa, primeiro beijo depois de 30 dias. A gente não tava dando beijo. <risos> gente, muito obrigado. Deus abençoe é, vocês. É, as meninas por nós. Graças gente, a Deus. Gente, olha, muito obrigado. obrigado. Nosso Deus coração abençoe se alegra, vocês. Se alegra muito. A pastora Regina também, que esteve do nosso lado. A todas as minhas amigas, a Vanette, a Sibele, A Cibele que arrumou um médico lá. Lá de Miami, ela... Em, Mandou Sim. um contato pra gente aqui Foi alguém que ajudou nós também, ajudou -nos também. É médico, A nossa pronto. família Que Que deu maior apoio pra gente A gente só tem a agradecer Agora vocês podem aí colocar na oração de vocês Agradecimento, né? Agradecer a é. Deus Por tudo que ele fez E a gente pode estar aqui Ontem Eu abracei ele, eu não beijei não, mas eu abracei ele pai. Que delícia poder abraçar Ele de novo E saber que Deus operou esse milagre o gosto do milagre só sabe quem vive e quem vê. É uma música que eu fiz um dia, o gosto do milagre só sabe quem vive e quem vê. E a gente tem um milagre dentro da nossa casa e cada um de vocês faz parte desse milagre. Ori agradecendo, é. ele precisa ainda se recuperar um pouco melhor, tá conseguindo caminhar um pouco mais, é, mas ainda cansa rápido, mas ele vai ficar bom. Oh a glória Deus de Deus, precisa. eu fico brava com ele fala, vai caminhar agora, ele vai <risos> <risos> Oh meu amor eles vão pensar, eles vão pensar que sobrava, brava, não sou brava não. <risos> <risos> ok então, gente, um Deus beijo abençoe. Grande. grande, foi uma delícia viu? um abraço pra vocês e amanhã é Páscoa, exatamente, amanhã é Páscoa Sim. que coisa mais linda, né tudo isso aconteceu nesse